Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. E sabe que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer, sim. Emagrecer sempre foi uma ótima oportunidade. Pois além de trazer mais agilidade para entrar dentro de um táxi, dentro de um carro, dentro de um Uber, dentro de um ônibus. Ele também faz a pessoa cansar mais devagar, por exemplo, uma pessoa que tem 100 quilos cansa mais rápido do que uma pessoa que tem 70 quilos embora muitas coisas nas vida tem as suas vantagens e suas desvantagens saiba que emagrecer sempre foi bom porque traz mais vantagem do que desvantagem de fazer certos obstáculos da sua vida rotineiramente.